Gente, então, tá quase tá? Daqui a pouco tem festinha no Clube do Choro, vocês sabem. É, então, a gente tá no penúltimo. Eu queria só dizer assim, como é bonito ver, assim, como a inovação, na verdade, ela, pra gente, é um processo que, claro, é econômico de construção de existência, mas é muito de a gente entender como que a gente vive em sociedade, e onde, lugares onde a gente possa respeitar umas às outras e uns aos outros da forma mais inclusiva possível. Então, muito bonito de ver. E agora a gente vai ficar com o Vinícius, que fez performances, fez rodas de conversa sobre arte, HIV e ativismo, e troca de vivências artísticas sobre HIV e AIDS e suas intersecções identitárias, de gênero, étnico-raciais e de orientação sexual. Ou seja, ele levou a questão sobre o que é, para algumas pessoas, uma mera doença ou um estigma, para outras questões sobre estética é, e discussões é, de igual para igual. E eu queria aproveitar, antes de chamar o Vinícius, para dizer que até domingo a gente está com o nosso edital de residências artísticas abertas no espaço. O Lab Santista tem dois quartos, é, para quem não sabe, e a gente está até domingo com o edital aberto para artistas que pe queiram pensar a relação entre arte, comunidade e estéticas do comum. Então, convido vocês a entrarem no nosso site, labsantista.procomum.org, é, e é aberta para todas as pessoas que se identifiquem como vindas do sul do mundo. E aí, sobre isso, a gente pode conversar depois no Clube do Choro. E com vocês, Vinícius Silvino com Corpos HIV Espaço Público. A arte como ferramenta de informação. Bem-vinda! Ao... Boa noite, <risos> gente. Uh... Eu... Ah. Corpos HIV Espaço. Ah, tá, o negocinho da luz. Onde que é, meu Deus? É, aí, né? Aqui? Ah, aqui. É, Corpos HIV, espaço público a arte como ferramenta de informação, uh, foi uma ideia de falar sobre corpos, diversidade de corpos dentro da epidemia de HIV e AIDS, uh, através da arte. Porque existe uma coisa muito pontual nessa questão do HIV AIDS, que é negarem a ideia do corpo. Então, fala-se de um vírus, quando falam, fala-se da AIDS, evita-se muito falar destas palavras como se o vírus estivesse por aí solto, assim, não dentro de corpos que são pessoas que ocupam espaços, que são vidas, uh, para não ter que olhar, né, para as pessoas. Uh, esse projeto foi produzido por mim pela Amanda Medeiros, ali, por Senha. juntas a gente articulou tudo isso foi uma loucura, juntas decidimos inscrever também. E ele contou com quatro, quatro ações. A primeira foi a performance Contagiar, com o Caco Arancíbia, que é esse bonitinho aqui do primeiro negócio. que O, o Caco ele faz essa performance com esses cartazes, Vamos conversar sobre HIV AIDS e fica em espaços de passagem, hum, em passos públicos. É, no caso daqui de Santos, foi ali na, na região das Catraias, bem em frente, o Embarque das Catrais, aqui do lado de Santos. Uh, e foi muito interessante o diálogo dele com o lugar. assim Ele ainda não tinha feito essa performance numa região mais periférica. Uh, e é incrível só apontar uma coisa que é interessante dessa performance do Caco, que a cadeira raramente fica vazia. O que me leva a crer é que as pessoas querem conversar sobre o assunto. As pessoas sentam. Aí, depois, ah, tinha mais É, palavra escuta, a pessoalização de um vírus, que é o que eu falei. Às vezes o vírus está na sua frente. Uh, a segunda ação foi a performance cura da Micaela, C Micaela Cirino, que é uma artista plástica, performer, uh, e uma militante histórica do movimento de HIV AIDS. Uh, e aí tem uma frase da Micaela, uh, quando ela apresentou a performance dela no Itaú Cultural que este ano fez um, uma programação especialmente sobre vivências positivas, que há um ano atrás era inimaginável ao fazerem isso. A AIDS é um viés do genocídio da população negra. Então a questão, a performance da Micaela foca nessa na questão étnica uh, da epidemia, com dados do boletim da UNAIDS de, de 2016, por exemplo. Uh, o quadro de infecções por HIV. 44% dos homens são brancos e 56% dos homens são pretos. No caso das mulheres, 40% das mulheres infectadas são brancas e 60% das mulheres infectadas são pretas. Uh, então, isso aí, a AIDS é também uma ferramenta de genocídio da população negra. E, por fim, teve um bate-papo com a Louca de Favirense, que é um coletivo ótimo. Sigam este coletivo, uh, porque ele vai contrário a, a padronizações no debate sobre HIV e AIDS, ele toca em feridas, que é pensar a AIDS uh, como um reflexo social. Então, a AIDS ela só mostra que a nossa sociedade é racista, estruturalmente racista, LGBTfóbica, misógina, uh, e ela é um grande um grande raio X. assim. E depois teve uma batalha com o Islã dos Andradas, que acompanharam toda a programação e devolveram ali os saberes aprendidos em forma de poesia. É isso, gente. Uh!